Sim, é preciso sim, porque o celular é igual ao dinheiro, né? Todo mundo pega, põe a mão, às vezes a mão contaminada. Então é importante o seguinte, pelo menos umas duas vezes no dia, se você puder, passa um álcool gel 70% no telefone celular e deixa secar o álcool no telefone para depois usar. Então você desliga o telefone, inclusive da tomada, e aí passa o álcool gel nele todinho, no frente e verso, com um pedacinho de pano, um algodão ou coisa parecida, Espera secar e aí o telefone então fica, fica limpo, né? Em relação a esse risco. Então, fazer isso umas duas vezes no dia é prudente.